Como é que é o negócio? é vamos, vamos desligar esse negócio aqui. Tem que pegar é umas coisas que tudo começou naquele maldito lugar. Graças a Deus você o desativou, o recruta. Rapaziada, rapaz, rapaz, simplesmente temos que queimar as plantinhas do amor ali. É. Ah, se já se ligamos, onde desligar? A aguinha. Agora eu tenho que achar alguma coisa que, que faça que combustão isso? grega pode e podemos... Esperança. Oh, meu Deus, o peraí, tia, tia deixa, eu, deixa eu me concentrar no gameplay aqui. Eu tenho documento, tem casal. Ei, tia, tia, eu vou na, na sua cara, você é essa trouxa, hein. <risos> Pelo amor de Deus, hein, não atrapalhe o gameplay. Verdade. Sim, rapaziada descobrir algo que ajude a combater a benção Como é que é o negócio? Que dia foi isso? Rapaziada, o Caberninha vai achar um fósforo aqui, vape. Rapaziada, o Caberninha simplesmente acabou de achar uns coquetelmanofloves co co aqui. É o quê? Ó, oh, dou grado, tio, profissional, não. para queimar, hein? Vamos se ligar, vou tacar um pouquinho aqui. Isso precisa de ser trouxa, hein? Ó, oh, ó. Oh. Queima mesmo, tio. É nóis. Beleza, as já pega outro é monoflog ali. Ô, um oh, meu Deus, já sabe, tio. Ô oh, meu Deus, negócio aqui é globalmente rápido, em Esses MSS e SMS. Beleza, tio, ó, oh, ó. Toma um comigo pra esses da GTC trouxa. E um aqui também. Beleza, tá quase tudo queimado. Ai, oh, meu Deus, como é que é? Ele você não, mas não! Os vai fazer o procurar. Rapaziada, esse filho vai, vai vai ter que tomar os voadores, hein? O cara simplesmente está mandando os capanga dele. O quê? Tá não! No... Oh, que viagem é essa, véi? Rapaziada, o cara vai lutar pelo pai, hein? Vamos se ligar que agora é são os capanga nível 12. É do bem ou do mal? V vamos falar se é do bem ou do mal, se é do... Ah, é de boa. O cara vem em direção escopeta, tio. Simplesmente o em voa. Beleza, tem outra aqui? Chega, então, tudo de boche, ó. Ó. Aí sim, hein, tio. Ô, oh, meu velho, tio pegou, hein? Ah, oh, meu Deus, ó. Ei, tem muito. Ô, oh, meu Deus. Coixe! Oh, Ô, meu Deus. Agacha. Isso ó, chegando. Ai. Ó, tá um hein. Meu Deus do é, essa escopreta aí vamos trocar uma ideia mais de perto e melhor, hein Pelo amor de Deus, tio Pelo amor de Deus, faz isso Chega perto da escopreta Não, não, não E aí tio, tá de boa? É assim é O que? Caminhão? Ô oh, melhor, vai ser é louco, hein Tudo junto, pra mim Ô meu é, Aí voa Pagueado Ô é, meu, é do mal, né é do mal Aí rapaziada, vai é, cair, hein Aí zoinho vai rápido, rápido. Tem mais! Chama! Chama! Chama no nome do caverna, vai! Vai cair, tio. Ó, aí o aí vai começar a só bicar, hein? Eu trabalho nisso aqui, ó. A bicadora aqui, essa arminha aqui é a melhor bicadora do jogo, tio. Ó. É aí não, tio. Ai! Oh meu Deus. Vou pegar dinheiro. Entendi. Dinheiro na conta. Tem mais louco aqui, hein? Ó. ô oh, meu, eu quero, quero ajudar o camarada? Vou usar... O quê? Nossa, ele é do mal mesmo, tio! Oh meu Deus! Tranquilo Vamos só pegar a carteira desses slot que Vai ficar bem rico E comprar uma arma mais potente ainda Pegar a escopeta nível 18 ah, eu quero ver Quem vai combater o caverninho, hein Oh, meu Deus do céu Mete a muniçãozinha aí, amor Olha, acho que matam todo mundo, hein Tá, tá um silêncio meio do amorístico Tá voltando umas plantinhas aqui ainda E o caverninho não tem mais coquetão monoflogs o quê? Vamos achar os coquetão monoflogs, hein Tava por aqui, tio, ó oh. Não tava, não Beleza não tava. Já pula aqui Tava no, no outro cercado, amor Que tinha mais ou menos uma caixa... Ô oh, meu Deus, é aqui, ó. Oh. Tá, tá. Tem mais coquetel monoflóvis? Fala que tem, vamos ver. Tem! Tem mais um, hein? Tem mais um. É o suficiente pra queimar qualquer tipo de plantação grega. É, Rapaziada, o fogo tá se espalhando, hein? Ô oh, meu já passei essa missão aqui. Tem que ir pra longe, tio. Ô oh, meu Deus, você tá pegando coquetel monoflóvis? A 1280 quilômetros rápido. Peraí, tio, o que que acontece? Vamos se ligar, hein? Tio. Vou pegar a cobra. Não seja trouxa, tio, ó. Oh. Profissional com a metralhadora, tio. Ô oh, meu Deus, não, não ande a pé, caberninha, ó. Oh. Helicópteros, alia, alia, alia. vão para nós sair aqui, Ah, meu Deus, vamos sair de boa, hein, ó. Ah, Rapaziada, estamos chegando no local onde o temido Fini se esconde. O caverninha vai começar a pousar o um helicóptero aqui, ó. Será que o, o, o caverninha bicuda lá? É melhor bicudar lá já, hein, tio. Vamos se ligar nesse metralhadoras, hein. Ó, é aqui, hein. Rapaziada, ah, ó, meu Deus, cara, caras tá de helicóptero, tio. Aí, aí não vale, hein, caverninha. Oh, meu Deus, ó, a 12 Vamos bicudar esses lock. Ó, e aí? Pai, não, não tem graça, tio. Não tem graça. V vamos descer lá aí e dar um combate mais bonito, tio. É, o caverninha sabe, sabe jogar no hard. Tem que jogar no hard às vezes. Tipo. É, chegar lá e colocar o bico da todo mundo. Não vale, não é legal. Interessante. Olha, esse helicóptero aqui. Um pouso perfeito com sua escopeta na mão. pode agora o caverninha cai aqui e leva um pau, hein, tio. Ô, oh, meu Deus do céu. Ó, já tem cara no matinho aqui, ó. Ó, ó, o zóio picando Então um já foi. Beleza. Vamos brincar outro zóio, ó, ó. Aí já foi. Dois zóio. Beleza. Um terceiro zoinho. Três. Já foi. também vem. Beleza. Rapaziada. Vamos se ligar essas bicadas hein? Ó. Oh. oh, meu Deus. Quatro zoinhos. Tranquilo. Mais um zoinho. Ó. Oh. Não. Oh, meu Deus. Não. Esse zoinho. Oh, meu Deus. Valeu. Já foi. Foi, Zoe. Foi. Foi até que o A contagem do Zoide. Oh, meu Deus. Céu. Tranquilo. Quem que é o próximo zoinho? Vamos, vamos falar aí. Vamos levantar a mãozinha, hein? Quem que é a vez agora? B. Beleza, rapaziada, parece que o local está bem, mas deve ter um cara escondido aqui, que é o tal do filho vai é levar uma escopretada pra jogar essa trouxa. Ó, ó, como é que é o negócio? Cadê o cara, tio? Tá no subterrâneo? Ô meu, tá lá embaixo, tá, tá apontando pra baixo, o caberneta tá ligado. Não. Deve ter uma passagem gregas aqui, você para de olhar pra... Hey, seu lock. <risos> Pera aí, tio, pera aí, pera aí, essa rádio caberneta não curte, não curte. <risos> Temos que achar nada mais, nada menos que a escotilha grega do amor, hein? Ó, oh, oh, meu Deus, era tá um celeiro, tio. Oh, vamos ligar, hein? Ó. Oh, o cabine tá ligado que o celeiro contém informações, hein? É, olha. É. Oh, Não, meu Deus, é difícil entrar nesse negócio, hein? Rapaziada, o que que acontece, cara? Tá lá embaixo. Simplesmente aqui, tio. Só pular de ponta aqui, ó. Ó. Oh. Ó. Oh, meu Deus, ele tá procurando eu, pode tio. pode deter isso? Ih, o portão do Eden é maior que nenhum. você. Tá de boa, tio. Tá procurando caverninha hein? Achou! Oh, aqui, tio. Tá aqui, tio. Oh, tá no inferno. Olha onde ele tá, tio. Oh, o cara gente, mirou gente, pra cima, tio. Tá isso. Chega de Phineas. Chega de fabricar drogas. Chega, tio. Chega, Vamos tio. Vamos nos lembrar daquela benção. Isso não é ótimo. É hum, lindo. A oh, caverninha eu... tá ligada também. Que peraí, peraí. É, rapaz, vamos voltar lá? Oh, meu Deus! Pecados do pai, sobrevivência máxima, benefícios. Oh, meu tiazinha, pera aí, tô trocando ideia com meu aqui, hein? Não, não, mentira. Sumiu assim? Vale isso? Beleza, vamos ver o mapa agora. Rapaziada, a missão que o Caverninha deveria fazer há muito tempo que era a serraria Cabreira do Barãozitos lá. Vamos pra essa missão agora, hein? Pelo amor de Deus, vamos passar essa missão grega. O que que acontece? Como que é o negócio? Ô, meu Deus, é carona, né? Rola um urso aqui, ele é bem periculoso, hein? Vamos se ligar, Tem uns ursos que curte, mas tem uns que não curte o caverninha. Ó, oh, já sai fora aqui e vamos ali, ó. Oh. 3.230 vá. Rapaziada, vamos pousar o helicóptero aqui. Uhum. De boa na pedrinha aqui, ó. Oh, o caverninha curte essa pedrinha aqui, hein? Altamente pousável ela. Ô, meu Deus, calma aí, tio. Calma aí, calma aí. Vamos pousar de boa. Ó. Oh. Nóis, nice, tio. O quê? Já? Já tá valendo? Pois já começou, hein? Começou a batalha. Tranquilo, rapaziada. Arminha Headshot era já na mão. A escopeta altamente carregada. Temos duas canadas. E, e estamos prontos com três coquetel Monoflops. Rapaziada, o mesmo procedimento. Procurando os barrinhos do amor. E... Rapaziada, estamos em visão aberta. Tu. É, é, tem, não tem problema. Não tem problema. Bicudo primeiro. Beleza. Da carrinho. Isso. nas cores. Ai, meu, tá bicando, hein. Beleza, ai. Ó, ó. Beleza, um já foi. Ó, meu, tá, tá quicando, hein. Ó, meu Deus, não tem mais barril? Não tem mais barril, tio. E aí, tio? Onde é que tem mais barril? Vai, é a granadinha, tio. Granada. Cadê? Cadê o Loki? Vem, seu Tá ali, ó, ó, ó. Uma, uma granadinha. Já foi. Rapaziada, ai, tá bicando forte, hein. Vai tomar no caneco. Precisamos chegar perto dos... Desses lock porque temos simplesmente a escopeta aqui. Tem que tentar de perto pra escopeta, senão não adianta. É verdade. Vou carregar a verdade. Vamos por, vamos por dentro. Por dentro é melhor. Escopeta. Ó. <música> Ô, melhor. Aí roda, então Ó, dá um beijinho. Beleza. Ah, ai! Rapaziada, bolsinha. Beleza. Não é, vou, vou continuar dentro. É melhor, deixa os caras virem. Ó, tem que ser. Ó, oh, dinheiro. Olha, ah, é escopeta. Yeah. Oh, meu Deus. Ó, celagar de ser trouxa também. Toma uma granadinha aqui. Oh, meu Deus, tem granada também, ó. Ó, oh, explode a sala inteira, tio. Aí você se de ser loco. É, tá de boa? Olha, mais uma para você, ó. Ó, ah, dinamite, tio. Ah, di... oh, meu Deus, explode a dinamite. Um cara é prova de dinamite. Oh, rapaziada, eu curti não, hein. Tem mais cara aqui, eu senti. senti a presença, hein. Beleza. Direita, esquerda, nada. Vou pra direita. Direita é melhor, sempre. Ó, oh, dá, dá volta aqui. Rapaziada, tá cheio de barril aqui, hein? Cheio de munição também. Ô oh, meu Deus, tem altos caras chegando. Ô oh, meu Deus, tá ali, ó. Ó. Seu Loki. Vai pegar, um vai pegar no Zóio. Rapaziada, ele tem capacete, hein? Ô meu Deus, quero ver no Piscalo, vai dele. Ô meu Deus, e aí? Tá de boa, tio? Ô oh, meu Deus, é um prazer te conhecer. Vou esperar na salinha, tio. Vou esperar. As... O quê? tem que pegar na janela aqui, hein? Ó. Oh. Ó, ó, seu louco, eu pulo, hein Eu pulo Rapaziada, vou carregar a escopreta, hein, pelo amor de Deus, hein Deixa essa escopreta carregada Ó, oh, ó, oh. oh, meu... o que? E aí, tio? Ó, oh, ó, oh, meu Deus, aí acho o zóio, hein Tranquilo cai a minha Ó, oh, meu Deus, e aí? ô oh, meu tem carinha aqui, hein? Ah, sim, rapaziada, vamos simplesmente tacar Oh, meu, Ei. Oh, meu Deus, aí você cai Vai ah, ser você trouxa Ó, ó o cara esperando aqui, tio Ó oh, a bonzinha dele na arma Adorei, adorei Rapaziada, vamos descer que tem muito cara ainda, hein? Sim. Vou pegar essas copetas do amor. Ó, ó, ó, ó, Dinamelson. Só o Dinamelson. Vamos olhar, cara. Olha. Ó, meu Deus, curtiu, hein? Cur ah, curtiu. Beleza. Rapaziada, oh, meu, o perigo está constante. Eu dou meia volta aqui. Quero ver se esse tronchos vão me pegar agora. Vai, tem dinheiro, tem dinheiro, hein, pegão. Um. Olha, tem mais, oh, Aí aí você cai também, tio oh, Pega o zoinho dele, caverninha, pega meu Vamos subir aqui, ó, oh, Agarde agarrar trouxa. ser trouxa Vamos fazer um empréstimo aqui Vai ver, tá rolando um monte de cara aqui, ó Olha, tá rolando fogo cruzado E aí, ai tio, tá de boa, vamos Cai tio, cai, vamos cair aí oh, meu deus do céu, essa é arminha bica de longe tio, curto hein, curto Ai, cai não, caberninho, tá não cai não Olha, tem só mais um lock aqui Oh, meu Deus, olha o que eu vou mostrar pra ele Eu vou mostrar pra ele, escopreta que preto aqui Oh, dá um beijinho, cadê? Vem dar um beijinho, vem Vou chegar bem pertinho, vou dar um beijinho nele, ó. Olha e aí, tá boa. bom? Que Tá Eu vou ser... Oh, Deus! Fazer a Oh, meu Deus, oh! É um boteco novo tio, a prisão vai virar simplesmente um parque de diversões no caverninho Vamos ver se tá ficando legal tio, tô curtindo, curto, ó Já libertamos a tiazinha, essa tiazinha que é altamente camarada Camarada amor, camarada Rapaziada é mais ou menos isso então isso O que acontece, se você gostou deixa o seu like, compartilhe com os amiguinhos E vamos se ligar que vai rolar altas butinadas do amor Seriamente alongada Antes de mais nada o Cavaniard quer dizer se você não assistiu a série Resident Evil que que... Não assistiu a série The Evil Luzin 2 E não assistiu a série Resident Remicon é okay. Vamos ligar apertar o botão lá, tem que aí na descrição grega Vamos apertar os botão que que... e entrar ali e assistir a série que estão altamente boas, hein? O o Cavaniard recomenda essas três séries pra você E o que que acontece? Te vejo no próximo